Olá pessoal, estamos de volta aqui no TV A Jogada com mais uma entrevista. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, eu sou um autor da área de gamificação de negócios e fundador desse, desse projeto, que é o Instituto A Jogada. Aqui na TV A Jogada a gente tem trazido e, diferentes especialistas para dar vários pontos de vista sobre como se adaptar às mudanças que esse novo momento do coronavírus está trazendo para a vida das empresas. Então, eu estou aqui hoje com o Adailton, que é um especialista na área de recursos humanos. Ele está fazendo pós em psicologia organizacional, conhece muito sobre atendimento, vai, vai compartilhar com a gente aí algumas informações. Dá uma alô para o pessoal, Adailton. Olá, é, muito obrigado, primeiramente, Rodrigo, pela oportunidade. Muito obrigado ao Instituto A Jogada, ao canal A Jogada, pela oportunidade de estar fazendo parte, podendo contribuir, de certa forma, com aquele pouquinho que a gente ganhou no decorrer da vida. E espero que você, espectador do canal, fique aí com a gente. E, com certeza, o conteúdo dessa entrevista está sensacional, tem muita coisa boa vindo por aí, então fica com a gente que você vai se surpreender com os conteúdos que a gente está preparando aí. É verdade. Bom, pessoal, o Adailton está entrando agora no Instituto, ele vai assumir uma posição aí nessa nessa parte de é, marketing, relacionamento, a gente ainda não, não chegou a... Um um nome específico, isso não é, não é nossa prioridade também, mas é, antes da gente entrar na entrevista, é só passando uns recadinhos aqui para vocês. É, sábado a gente vai fazer o nosso primeiro leilão oficial aqui do Instituto A Jogada com o projeto Rio Informal, que é de um parceiro meu que a gente vem desenvolvendo vem é, incubando esse projeto aí desde 2017, a gente quer fazer uma segunda rodada de investimentos nesse projeto. Então, é, a plataforma do Rio Informal é um, é um, é um projeto na área de e-commerce e que tem um potencial cada vez maior aí com esse novo cenário do coronavírus. E no domingo a gente vai é, começar o curso de formação de Playmasters, ou seja, se você quiser usar aqui essa estrutura do nosso canal para fazer leilões e sessões com seus clientes e ajudar projetos a, a se financiar, a captar é, recursos, no domingo a gente vai estar tá fazendo essa, esse, nos domingos à noite a gente vai estar tá fazendo essa turma de formação de, de, de Playmasters, né? capacitação dos Playmasters certificados que vão ter o nome na, na, na lista no site e vão poder usar essa estrutura aqui para fazer esse, essa dinâmica de jogo com seus clientes para ajudar a, a, a, a organizar o o, o, a estrutura econômica de uma empresa e ajudar um projeto a acontecer, né? ajudar a fazer as coisas acontecer. Então dá uma olhada no site, está na, na aba é, dos nossos produtos, e agora, agora vamos começar mesmo Edinho, ou Adailton. É, bom, pessoal, é, o, o Adailton. Bom, pessoal, o Adailton. Tem uma, uma, uma experiência prática muito recente aí com, com é, áreas comerciais de algumas empresas e é, eu trouxe para ele, fiz para ele esse convite para essa, essa entrevista, é, para que ele pudesse trazer com base na, na experiência, e conhecimento que ele tem. É, orientações, né, é, dicas valiosas sobre como um, um empresário deve deve administrar esse momento, né, e essa situação. Então, em meio a esse período, é qual a estratégia para manter a mesma qualidade de atendimento, né, Adailton? É sem sem que a gente tenha esse, esse contato olho no olho, o que, que o empresário pode fazer para para manter os clientes que ele tem? É... Então, primeiramente, eu quero mais uma vez agradecer ao canal, a jogada pelo convite. Mais uma vez, quero parabenizar o Rodrigo pelo trabalho. O Rodrigo é realmente uma pessoa que eu venho há um bom tempo acompanhando o trabalho dele. É um gênio. É... A idealização de gamificação, o conceito... O, os materiais já publicados pelo Rodrigo eu tenho como referência no campo de atuação de gamificação e eu tenho certeza que é o futuro, eu tenho certeza que o Instituto A Jogada ele é muito promissor e ele consegue muito atender o Brasil e podemos até se arriscar em falar no âmbito global como uma tendência. É... Desde já, eu gostaria que o telespectador, que a pessoa que esteja assistindo esse vídeo, eu gostaria muito que nesse momento ela se concentrasse, ela tirasse esse momento mesmo como um momento muito importante, porque a situação mundial nós estamos falando de algo muito sério. Então, o coronavírus em si, hoje são 12 de maio e nós temos uma situação de isolamento no nosso país muito séria. É, nós temos um, um número de, de infectados muito alto Nós temos uma condição onde muitas pessoas é, perderam suas vidas Por causa dessa doença Já chegamos a um número de mais de 10 mil pessoas Então, mediante a tudo isso, temos que entender Que a questão da economia Ela é uma questão que ela também é muito séria Até porque ela faz parte da estratégia para salvar essas vidas, então entendemos que é, manter o mesmo padrão, entendemos que lidar com isso, não é algo simples, então assim, a experiência que vamos trazer aqui nesse canal, que eu estou trazendo para vocês, é algo que vem da prática, é, não é uma teoria abstrata, não é algo que eu, eu inventei, que ontem à noite eu dormi acordei pensando, será que isso dá certo? Hoje eu venho compartilhar com vocês princípios e metodologias que são eficazes, são testadas socialmente e o fruto dessa pesquisa ele está se tornando um livro, que é o um, um livro A Tendência, que é um, uma obra pessoal que pode estar sendo publicada até dezembro, até janeiro. É a meta para a gente, tra estamos trabalhando firme nesta obra, tem toda uma equipe que está apoiando neste processo e Opa, olha aí, esse, legal. esse livro pois é, Rodrigo então, este livro ele é justamente a experiência que eu consegui coletar é, lidando com uma com uma gama de situações, como você mesmo falou, eu fui inserido no meio corporativo, eu tinha 19 anos e eu tive contato com empresas no segmento de desenvolvimento pessoal, capacitação de pessoas treinamentos profundos sobre liderança e vendas e nessa empresa eu tive a oportunidade de passar por um por um processo de crescimento muito grande onde eu participei de convenções várias vezes em locais como São Paulo Belo Horizonte é, centenas de horas de treinamentos em vendas nessa empresa eu tive é, conseguimos um algum galgar alguns níveis e obter algum reconhecimento dentro da companhia é, respectivamente a minha experiência foi com a maior rede de padarias do Distrito Federal, a, a Rede Pão Dourado, com certeza. Se tem algum telespectador de Brasília, conhece ou é cliente da Pão Dourado e, e ah, é conheço. foi uma companhia. Uhum. <risos> com certeza. O Rodrigo já teve uma experiência em Brasília, então ele sabe do que, que eu estou falando, sabe da dimensão e nessa empresa eu também fui contratado com o objetivo de fazer uma revolução no atendimento. E, assim, os resultados foram práticos. é o, o A quantidade de elogios que, que recebi no site, a quantidade de, de clientes que hoje são meus amigos, graças a uma metodologia de atendimento eficaz, é indiscutível. Então, assim, o que eu venho trazer para vocês é algo que vem da prática para a teoria. É, não é algo que foi estudado e vamos testar no campo. Então, eu fico muito feliz por estar é, construindo essa obra e fico muito agradecido por aquelas pessoas que estão contribuindo, o Rodrigo também está contribuindo. E, além de um de um produto, é, se torna uma espécie de, de serviço prestado à comunidade, que tanto carece desse tipo de conhecimento. É, quem nunca entrou no, no, no estabelecimento e nunca mais voltou devido a ser mal atendido? Então, quando a gente... A, não dá para a gente... gente... Pois a não. gente deve estar vendo uma mudança total né, com relação aos manuais de atendimento, né, daí. Ah, com certeza. Daqui para frente? Ah, com certeza. Tudo isso vai ser reestruturado, tudo isso vai passar por um processo de transformação. E para a gente chegar no âmbito de manter o padrão de atendimento, a gente precisa partir do conceito. O que é um atendimento? Atendimento, a gente entende o princípio do atendimento como a comunicação. É, quando você liga no telefone de alguém, quando alguém atende o telefone, é simplesmente o fato do receptor conseguir é, entender a mensagem que o emissor está passando uhum. ali. Independente de, de, desse processo, dessa videochamada que estamos fazendo agora, independente de ser uma chamada uhum. via telefone, independente de ser uma mensagem de texto em algum aplicativo. Isso é um processo de comunicação e é um processo de atendimento. Só que o atendimento, de fato, ele parte mesmo quando não existe um produto ou um serviço. A maneira como você trata a uhum. sua mãe dentro de casa, a maneira como você se comporta perante a sua família, tudo isso é uma forma que você atende as pessoas. Mas uhum. o atendimento no qual a gente está se referindo é justamente o atendimento... É onde ocorre um processo no qual o indivíduo é incumbido de atender a necessidade de um produto ou serviço de alguém. Quando uhum. alguém vai para algum estabelecimento ou faz contato com alguma empresa, é necessário alguém ou algum algoritmo, algum tipo de recurso que consiga entender a necessidade dessa pessoa e entregar para ela exatamente aquilo que ela está procurando. E é interessante esse conceito de comunicação, porque a maioria das reclamações sobre atendimento é quando o atendente não consegue entregar para o cliente aquilo que ele quer. Então, entendemos hoje que vivemos num período onde nunca o ser humano esteve tão doente. Os números dizem por si só, é, os casos de depressão, estresse, a própria síndrome do pensamento acelerado, como Dr. Augusto Cury. É, tem essa esse conceito ela é uma realidade uhum. e a prova está dentro dos lares está dentro das organizações que é a área na qual eu atuo uhum. é muito muito comum de você ver pessoas dentro da organização adoecidas ou pessoas que chegam para ser atendidas que elas chegam adoecidas então muitas vezes o problema daquela pessoa não é com o seu produto não é com o seu serviço ela vem de certa forma, indiretamente, além de buscar um produto e um serviço, ela também procura um psicólogo, indiretamente. E muitas vezes, não, quem, quem trabalha em qualquer área da vida, o porteiro, o, o enfermeiro, o advogado, o, o garçom, o qualquer um, ele vai ter, Entender que em alguns momentos ele serve como psicólogo de alguém. Muitas vezes as pessoas passam e dizem o que elas vão fazer, para onde elas estão indo, porque a gente como ser humano, a gente tem essa necessidade no olho no olho Então, assim vamos entender que o bom atendimento é aquele atendimento que consegue entregar o produto que a pessoa precisa ou o serviço que a pessoa precisa e atender ou superar a expectativa do cliente porque muitas vezes a pessoa vai comprar o, o seu livro, vai comprar o produto no qual ela necessita naquele momento, mas muitas vezes ela se encanta com o estabelecimento, e ela se encanta com e se torna cliente fiel daquele lugar, porque nunca esperou que o atendente ia tratar ela com tanto carinho num dia ruim, ou num dia bom, ou que ia haver tanta identificação. Então, existe uma fórmula para atendimento. Essa fórmula, então, ela. Pois não. Então, a gente pode dizer que absolutamente todo negócio é. Todo, todo mundo que trabalha no negócio é um atendente, né, Adaíto? Porque, no fundo, tudo isso, seja qual for o seu, o seu mercado, você atende, né? Você é um, um, um, um atendente de alguém ah, que está numa ponta e que passa a sua demanda para outra pessoa outra pessoa e vai chegar em você seja quem você for né então todo mundo tem que entender de atendimento para uma empresa existir né com certeza com certeza Rodrigo inclusive é, os grandes pensadores da área eles a gente tem uma referência aí de um de um de um cara que é uma referência Jeff Bezos ele diz que o atendimento que você tem do atendente, é o atendimento que o chefe dele dá para ele. Então, provavelmente, a maneira que você é atendido, não é uma regra, tá é, não é uma generalização, mas provavelmente a maneira que você é atendido por alguém é a maneira pela qual a cultura organizacional daquela empresa funciona. Então, o atendimento, ele, ele, o atendimento, vamos entender que o atendimento de qualidade, ele tem uma fórmula. Essa fórmula, eu até deixei anotado aqui, porque isso é algo que acredito que todo mundo deveria saber, e é uma fórmula que ela se aplica de maneira universal, não só para atendimento, como criação de amizades, como é, aproximação de pessoas, até mesmo se você quiser afastar alguém de ti, você consegue trabalhar com essa fórmula. Uhum. E essa fórmula é proximidade, Uhum. frequência, duração e intensidade. Então, e esse é o contato de atendimento. Uhum. A partir do momento que, que você atende alguém, que você tem um contato com alguém, você passa pela vista de alguém pela primeira vez, você não é bom nem ruim. A pessoa não tem uma análise julgativa sobre você como atendente. Agora, uhum. a partir do momento que você com, esse, com essa proximidade que você tem da pessoa, você consegue fazer frequência de, de comunicação você consegue aumentar a sua duração um ah. dia você só dá bom dia a alguém no outro dia você já pode dar bom dia e perguntar como ela vai, onde ela mora e assim hum. vai indo, e tem que respeitar esses processos, todos os processos de amizade, todos os processos de, de bons atendentes tiveram que ser respeitados por essa forma e como, por... que a... como que usa essa fórmula, como que aplica ela? Começa a partir do momento que você tem o um contato com o seu cliente. A partir do momento que você visualizou o cliente, ele entrou na sua loja, ou ele é, apareceu na, no seu benchmark ali do do seu e-commerce, ele essa, esse esse pontapé inicial é a proximidade. Então, você já tem a oportunidade de estar próximo dele. E a partir do momento que você está próximo... Você pode aumentar a frequência de contatos com ele, é, identificando aquilo que ele precisa, identificando quais são as necessidades dele, identificando o que, que ele vem buscar de verdade. Muitas vezes ele vai te bombardear de informação e você vai entender que o que ele está buscando nem ele mesmo quer. Então, é, é através desse segundo contato que a gente consegue estabelecer essa frequência e identificar a necessidade a partir do momento que a gente identifica a necessidade, a gente pode entrar no processo de duração, onde o contato você pode resolver o problema daquela pessoa em dois minutos, ou você pode estender a duração desse contato com essa pessoa e, e gerar mais intensidade com ela. Ali, ou, por exemplo, você quer atender a dona Maria ali, você quer entregar um produto para dona Maria, mas você entende que ela precisa de algo mais, então você utiliza a duração e a intensidade para você saber mais sobre a Dona Maria, ter mais interesse na vida da Dona Maria, através de algumas algumas afirmações empáticas, através de algumas perguntas chaves que não vai dar para falar aqui hoje, mas não mais é assim que se aplica. É um estudo mais complexo, mas no livro vai ter mais conteúdo a respeito disso. E a partir do momento que eu consigo converter essa fórmula para o digital... A partir do momento que eu consigo converter essa fórmula de olho no olho, de contato, de entender que que a partir do momento que a pessoa... Eu, eu admirar ali o meu cliente, eu olhar para ele como se fosse um familiar meu, atender todo o cliente ali como se fosse a minha mãe. Como que eu gostaria que a minha mãe fosse atendida em um estabelecimento? Como que eu, eu gostaria que as pessoas tratassem alguém que eu amo, a minha esposa ou alguém nesse sentido? Então, a partir do momento que eu tenho esse olhar ele traz a, a proximidade, ele traz a frequência. E se eu conseguir essa estratégia de fazer isso de maneira virtual, eu vou continuar mantendo o mesmo padrão. Agora é muito mais difícil você saber a dor da pessoa, é, sendo que ela só está te mandando uma mensagem. Então você não sabe se você está vendendo uma lava-louças para a pessoa ali de maneira virtual você não sabe se a pessoa está precisando para ontem, que a dela quebrou e está tudo atrapalhado no negócio dela. Então, eu acho que uma boa estratégia que a gente pode utilizar é a questão da urgência. entende? Entenda todo o contato seu comercial de maneira virtual, entenda como urgência nesse período de pandemia, entenda como uma situação que é muito séria. A mesma coisa de uma pessoa chegar gritando na sua loja. Então, se você cria esse caos... Se você cria esse caos de maneira virtual, com certeza você vai conseguir dar atenção devida para esse seu cliente nesse período de pandemia. Você vai conseguir manter o mesmo padrão daquele, daquela sua pessoa que está lá na ponta, atendendo, dando sorriso, conversando com seus clientes, sabe o nome dos seus clientes, é, entende o que ele quer todo dia quando ele pede. Então, assim, é muito importante ter essa mesma urgência de forma virtual. Uhum. É, dailton, você citou um cara aí que é um deus, né? Nesse, nesse universo que, porra, o Jeff Bezos, né? É, porra, o que dizer, né? Assim, simplesmente é o, o maior vendedor do mundo, né? A gente pode dizer assim. Então, é, e, e quando você fala assim sobre é a criação dessa fórmula de atendimento, onde agora é, sendo compreendida pelo meio digital, a gente pode ainda é, manter essa essa experiência, né, de, de essa experiência de conexão entre o é, um ser humano e uma organização, vamos dizer assim, mesmo mesmo não tendo mais o, o contato olho no olho, né, e pô, você já citou um cara que, que conseguiu alcançar a maestria disso, assim, é, com, com, o, a, com o algoritmo, com o software, né? O, a Amazon é, e toda a experiência de atendimento né, que ela aplica, é, realmente ao, redefiniu né, o que, que é atendimento e o que, que é a experiência de compra e é, inclusive aderiu, é, adotou alguns, vários elementos de gamificação no, no processo de atendimento, né? Então, é, o, o que que você, o, o que que você é, poderia comentar sobre como a Amazon é um exemplo aí de, de como a gamificação entra no atendimento e o que que qualquer empresa que não seja a Amazon, o que que elas podem como elas podem gamificar o seu atendimento e digitalizar essa essa experiência, né, conseguindo agora atender cada vez melhor é, seus clientes mesmo diante de uma mudança é, como a gente está vivendo. Então, Rodrigo, é, a questão da gamificação a gente entende como um conceito universal. É, vamos vamos colocar que a Amazon ela aprendeu a, a entregar para os personagens do jogo recursos e ferramentas para eles vencerem de maneira totalmente é, totalmente não mas em boa parte da operação virtual então hoje a Amazon é uma referência na venda de no marketplace em si a gente entende que a Amazon ela não ela foi muito visionária ela foi muito ampla porque a Amazon ela não venceu através do e-commerce, ela venceu através do Marketplace. Então, entendendo esse conceito, a Amazon conseguiu entregar para os jogadores o conhecimento de maneira totalmente gamificada, de maneira totalmente virtual. Hoje, se você tem um dispositivo Kindle, você tem acesso a um, uma imensidão, uma gama de livros ali, um dispositivo onde vai ocupar muito pouco espaço. E eu, particularmente, como tenho problema de vista, e é muito sério, não posso estar lendo muito por computador, muito por celular, então foi uma inovação. Até mesmo para essas pessoas que têm essa dificuldade, pessoas mais rústicas, que entende que não tem não, uhum. não essa essa habilidade tecnológica, então o Kindle, ele, junto com, com o conjunto da obra, foi realmente uma maestria da Amazon. Então, entendemos que a Amazon conseguiu entregar as ferramentas para as pessoas. Ela foi realmente um, um baita de um shopping ali no jogo. Quando você vai no shopping você, e você precisa batalhar bastante para conseguir aquele acessório que é muito caro, a Amazon conseguiu trazer para você ali nas primeiras fases esse acessório para que você consiga atravessar o restante do jogo de maneira mais fluida, de maneira mais... É, espontânea de maneira mais leve então assim o processo de gamificação ele ele é aplicável de maneira universal como já foi dito e no processo de atendimento não é diferente é, a partir do momento que o atendente entende a, a necessidade do cliente aquilo que ele quer inicia-se um jogo então a partir do momento que eu descubro o que, que aquela pessoa quer ou o que ela precisa muitas vezes sem ela dizer eu entendo que começa a ser um jogo. Então, a partir do momento eu vou procurar recursos, eu vou procurar ferramentas, eu vou procurar acessórios para que eu possa estar suprindo essa necessidade. E nesse jogo, muitas vezes não é um jogo simples, porque muitas vezes a pessoa, você vai entregar milhares de coisas que você sabe que ela precisa e a pessoa não vai querer. Muitas vezes a pessoa vai te destratar. Isso é uma realidade. E assim, eu não estou aqui para falar que o, o, eu sou o atendente é excepcional 100%, porque mediante a experiência, nenhum atendente conseguiu suprir a necessidade de todo mundo e fazer com que todos saíssem satisfeitos. Isso não existe. Isso não pode ser vendável, isso não é vendável. Porque vai criar no, na pessoa, que no telespectador, na pessoa que está assistindo o canal agora, vai criar a sensação de que ele é incompetente, dando o seu melhor que ele está utilizando a, a metodologia, a ferramenta, a gamificação e que ele é incompetente. Se ele, se alguém sair de certa forma é, frustrado com com a empresa que ele trabalha ou com o produto, alguma coisa assim, e isso muitas vezes não é culpa do atendente. Agora, aonde está o alcance do atendente? A gente entende que pode ser gamificado. Isso pode ser gamificado aonde está o, o, o nosso alcance. Então, o atendimento, a partir do momento que ele consegue ser gamificado, você elabora uma estratégia. O Jeff Bezos ele foi o visionário porque ele descobriu o que as pessoas precisavam, ele descobriu o que as pessoas queriam, mesmo sem elas saberem, e ele conseguiu entregar isso, gamificando. Então, foi isso que fez o diferencial dele. Então, a partir do momento que a gente entende esse conceito na prática, a gente compreende que a situação se torna mais adequável. A gente entende que a situação, ela, ela vem, de certa forma, de maneira mais, mais fluida, de maneira onde a gente consegue enxergar uma solução. A gamificação, ela vem para que a gente consiga organizar o, os nossos processos, consiga organizar ali as fases do nosso atendimento, as fases da entrega do nosso produto ou serviço e conseguir fazer isso com maestria. Então, é exatamente, isso se aplica no atendimento, isso se aplica em qualquer tipo de negócio. Isso é uma, é uma realidade. Isso que você está falando tem muito mais é, relevância agora, porque existe já aí essa essa moda né, ou tendência dos chatbots. Né? Então o que é um chatbot? Ele é um software de atendimento e que eu já vi sendo bem aplicado, mal aplicado e é uma, é uma ferramenta que pode ser útil para o atendimento se ela for é, utilizada com, com base nesses princípios, né, que você está é, apresentando para gente aí. É, eu eu já tive boas experiências no sentido de quando eu, o chatbot é capaz de, digamos assim, é, triar e, e, e orientar, né, a, a conexão com alguém que realmente está capacitado a me atender, né. É, agora, eu também tive um monte de experiências ruins com é, um software que, que, que não, não dialoga bem né com a gente o que que você acha dessa essa tecnologia assim para esse momento no nesse universo do atendimento você acha que é uma que é uma, uma solução para pequenos empresários também você acha que é, ela ela tem tem, tem tem valor é um bom investimento para um pequeno empresário que tem vamos dizer assim uma pizzaria algo assim é assim Rodrigo é uma é uma questão que ela vem num panorama bem mais amplo ela é sim uma estratégia porém a gente precisa mensurar é, a nossa imaturidade corporativa quando eu falo nossa eu digo Brasil porque o Brasil, o empresário, ele é, ele é capaz de pagar 2 milhões no imóvel para a empresa dele, ele é capaz de pagar 1 milhão em maquinário, ele é capaz de gastar 500 mil em propaganda, porém, ele é incapaz de proporcionar um treinamento e condições de trabalho adequadas e um, um salário justo e benefícios adequados para a pessoa que vai demonstrar a imagem dela para o cliente, que seria a pessoa que iria atender esse chatbot, seria a pessoa que, que você chega em um estabelecimento e ela te atende, muitas vezes a pessoa não tem o um sorriso, não tem um, a, o básico, que é a empatia entender, te ouvir, te tratar com cortesia entregar para você aquilo. Então, nessa questão, Rodrigo, é um, é um recurso, a gente entende que é uma ferramenta. É uma faca, uhum. vamos colocar uma faca, uma faca intrinsecamente ela não é nem boa nem ruim, só que uma faca ela pode ser utilizada para matar alguém e ela pode ser utilizada para cortar o pão. É, dinheiro. dinheiro, ele pode ser utilizado para você fazer coisas ruins, gastar com coisas é, adúlteras, coisas é, que, que proporcionam, financiam coisas ruins, ou você pode utilizar o dinheiro para fazer caridade, ou você pode usar o dinheiro para gerar empregos, e esse algo, eu entendo, eu entendo essa visão como uma visão global. Eh, é, esse essa essa ferramenta, ela é um, ela é poderosíssima. Empresas que têm um profissional capacitado de utilizá-la, ela realmente ela pode alavancar as vendas, ela pode realmente é, substituir aquele rapaz ali que dá o um sorriso, aquele rapaz de, agora se não for utilizada com sabedoria, as pessoas vão recorrer àquele rapaz, porque a tendência humana. Como eu disse, Dissemos no início da entrevista: as pessoas não buscam só um produto e um serviço, elas buscam indiretamente também um psicólogo. Então, muitas vezes, a maior saída do ser humano é na questão de atendimento, o maior refúgio que ele pode ter, mecanismo de defesa, é ir lá no estabelecimento reclamar com a própria boca. É um exemplo disso: a gente está vivendo um momento no país onde estão concedendo um auxílio emergencial. É, pela Caixa, que é um estatal do país E esse auxílio Eles têm um aplicativo que Esse aplicativo Apresenta muitas muitas dúvidas muitas, muitas questões Duvidosas, então assim O refúgio das pessoas estão sendo lotar As agências, então as agências Estão fazendo filas em quarteirões Apesar de ficar bem explícito Por todos os veículos de mídia Estão explicitando que Na agência você não vai resolver nada mas as pessoas têm essa necessidade de refúgio, de, olha, eu preciso ir lá para alguém saber o que está acontecendo, porque não é possível que eu vou falar com alguém, essa pessoa não vai resolver o meu problema, entende? A gente sempre vai recorrer à parte humana da coisa para resolver o nosso problema, se a gente não conseguir no digital. Então, o, o cara que implementa uma estratégia digital, ele tem que também ter uma retaguarda é, física, uma retaguarda, material ali na questão humana para que possa é, fazer a defesa para se a bola passar do meio de campo é não levar um gol então é um conjunto Rodrigo é um conjunto é com certeza é um recurso que que vem para ficar né eu tenho visto os chatbots melhorando mas eu gosto muito de de atendimento em chat e conversar com uma pessoa é, eu, eu tenho visto que às vezes é, é uma forma muito mais com, cômoda do que entrar numa num, num, num atendimento de telefone, né, de, de de telefonia um atendimento de telefone às vezes parece que você é, fica muito tempo preso ali, né, muito ocioso e cansa também, né, ficar naquela chamada então às vezes o atendimento em chat é, se torna uma como se fosse assim mais uma mais uma abinha, mais uma conversa que você já tem várias ali no computador, não, não te atrapalha tanto, né? E o chatbot, eu acho que ele poderia ser uma ferramenta que agiliza, né? Que que acelera essas coisas, assim, por exemplo, eu já já vi pizzarias usando e, e, e já triando partes do pedido e fazendo isso com uma agilidade muito interessante, né? E... E aí, no final, o atendimento é sendo finalizado por uma atendente comum, mas é com mais agilidade no final, né? porque ela já recebia ali os dados, não tinha tanto aquele tempo de ela ler as opções para o cliente, para depois. Né? Então, é, eu acho que para empresas que, que agora estão vendo essa essa essa demanda vir toda online é uma ferramenta que vai ser mais útil do que nunca, né? E vai precisar justamente desse desses princípios do bom atendimento é, é, por trás, né? Como background, não pode ser também, é, como você falou, uma, uma faca de dois legumes. E aí acabou, né? Você pode quebrar sua empresa pelo chatbot mal aplicado. Exatamente. É, e, bom... Então, Adailton, para a gente fechar, qual seria a sua análise sobre sobre o, o que tende a mudar dentro é, nesse universo do atendimento com esse mundo pós-coronavírus, né? É, dentro da experiência que você tem, é, o que que você é, visualiza assim como prováveis mudanças que os manuais que estão vindo aí, como o seu, né? É, vamos trazer sobre esse universo. É, assim, Rodrigo, isso é uma coisa que é muito profunda, é muito interessante essa, essa provocação que você está fazendo, porque agora foi algo que eu enxerguei lá atrás e agora vai vir à tona, que o atendente que não tratar de se especializar ele vai ser substituído, ele vai ficar para trás, porque, de certa forma, isso vai ser muito enxugado. Porque as empresas, elas nesse período, elas descobriram que elas podem trabalhar com um terço do pessoal que tinha, elas descobriram que podem operar é, com recursos, elas criaram recursos dentro da empresa que elas não tinham. É, lá atrás foi dito, é, sobre uma, uma matemática inglesa, foi, foi começar a estudar a, a, a matemática da computação e ela nunca imaginou que em 2020 isso seria é, seria vindo à tona então as empresas que todo mundo falou sobre a era digital que o futuro é a tecnologia o futuro é a informática o, a especialização a capacitação com a tecnologia o domínio todo mundo falou que isso ia ser uma realidade quem não acreditou é, a fatura chegou. Mas algumas empresas que não acreditaram receberam a fatura e logo elas se posicionaram. Elas se posicionaram. Então, elas descobriram, elas criaram recursos, elas criaram meios, elas criaram é, plataformas digitais, elas se apressaram com a estrutura delas de e-commerce, de, de Instagram, de, de independente da rede, elas se reinventaram e agora essa reinvenção delas não ficou somente durante esse período ela vai ser um patrimônio que elas vão levar para o restante do da vida então assim isso vai mudar bastante eu sempre entendi que para você ser um atendente você tem que ter a mesma o mesmo conhecimento de um empresário você tem que ter o mesmo não muda entende você não não é porque você é a pessoa que só atende o cliente que você não precisa ler livros, que você não precisa estudar, que você não precisa procurar uma formação ou procurar cursos complementares que vão agregar na sua área. Muito pelo contrário, você não sabe se a pessoa que você está atendendo, essa pessoa é reconhecida mundialmente. Dali pode vir a sua oportunidade de, de criar, ampliar o seu network ou de criar uma oportunidade para sua vida. E isso aconteceu não foi uma nem duas vezes. Então, o recado que eu tenho para dar para você que é atendente, para você que treina equipes de atendentes, é que façam muito investimento no conhecimento dessas pessoas, ou que essas pessoas elas se capacitem. Elas, de fato, elas procurem um crescimento e os, as formas estão aí, as formas de você, os livros estão aí, os cursos estão aí, inclusive até o... O Playmaster é uma excelente ferramenta de gamificação de atendimento, porque a partir do momento ali da camada zero, para quem já tem intimidade com o tabuleiro, você descobre o teu propósito de vida, você vai passando pela sua mente, corpo, entregando para o próximo, descobrindo por que, que você vai ao trabalho todo dia, descobrindo por que, que você faz aquilo, descobrindo os recursos, é, entendendo quais são as suas obras através do atendimento, e até aí você chegar na última camada, que é a camada ali da entrega, a camada. Então assim, entendemos o atendimento como algo muito profundo. É algo que que, que é uma ferramenta de autoconhecimento também. E o, o, o próprio curso o Playmaster, a própria metodologia à jogada, é antes mesmo de eu conhecer, já explicava isso. E é justamente quando eu cheguei eu me impressionei porque casa com aquilo que acontece. E a gamificação no mundo, ela é uma realidade. É, os administradores que eles não entenderem o sentido de BI, o sentido de você ter uma estratégia sólida da sua empresa, saber onde a sua empresa está, saber o, o jogo que vocês estão jogando, as ferramentas que você tem, é, ele, ele de fato, ele vai perder muitos pontos. Porque a gamificação ela é a linguagem universal. Entende-se que hoje, os candidatos, eu sou da área de recursos humanos, então, assim, o desafio do recrutamento e seleção é que o candidato, ele chega cada vez mais jovem, ele chega cada vez com mais conhecimento, ele chega cada vez com mais habilidade telemática, com softwares, computadores e tal, e ele cada vez é mais comunicativo, e ele tem menos tempo. Então, assim, o... o a pessoa que antigamente esperava cinco anos para uma promoção, demorava cinco anos para ela se desenvolver a nível de ser promovida em uma empresa, hoje está acontecendo em menos de um ano. Então, assim, a gamificação, ela é uma realidade, porque os personagens do jogo, hoje eles têm mais recursos. Hoje em dia, qualquer pessoa é smart, porque ela tem no, seus, no seu bolso um smartphone, ela tem um, um notebook... Ela tem, ela tem recursos ali de ela, para ela aprender qualquer coisa, não precisa mais consultar o Atlas. Então, a minha contribuição é que as, as empresas e as pessoas abram os olhos para a questão da gamificação, abram os olhos para incorporar é, parte dessa metodologia em seu sistema de vida, porque elas vão estar um passo à frente. É, muitos falaram que, que os carros não iam durar porque as carroças não eram para sempre. Muitos falaram que a Uber não ia durar porque o táxi era para sempre. Muitos falaram que o, o DVD ia durar, o MP3, o pendrive. cada vez mais a gente vai entendendo que essas coisas vão ficando obsoletas. Então já passou da, da hora da gente abrir os olhos para aquilo que está à nossa frente. Por mais que hoje o conceito de gamificação ele possa não fazer tanto sentido, no sentido da quando você chega dentro da organização e você vê que não é a realidade que você se depara, é muito bom você ser um veículo de implementação onde você vive. E a pessoa que tiver gamificação no currículo, futuramente vai estar à frente. É A mesma coisa da informática. Hoje a informática, hoje a tecnologia, ela veio. Mas agora você tem que ter a tecnologia e a gamificação entende? E, e quem não fizer isso, não sabemos é. como é que vai vir o próprio quem, quem não fizer isso, quem não aplicar isso hoje estamos passando por um chefão e não vai ser a última só que nós não sabemos como que vai vir disfarçado o próximo chefão se ele vai vir através de uma explosão no Banco Central se ele vai vir através de uma de uma guerra mundial ninguém sabe, hoje ela vem através de uma doença então se você gamifica hoje na próxima você está bem posicionado no mercado vai estar surfando verdade a gamificação já está há um tempo na área de atendimento né e o atendente ele já, já tem a cultura do funcionário do mês já tem a cultura do cartão de fidelidade né e, e a gamificação ela parece que tem se provado ao longo de todo esse tempo como algo que, que ajuda a gerar o um entusiasmo, né? e, e principalmente para a motivação de equipes de vendas. É uma, é uma, uma forma de, de, de criar essa conexão emocional é, em, em, em cada patamar do, do gerencial de um negócio né? e, e envolver todos num, numa atmosfera né? de... de conexão, né, de colaboração. Então, bom, é, então pessoal, a gente está encerrando aqui essa entrevista com o Adailton, e eu vou deixar os contatos dele embaixo ali na descrição do vídeo, vocês podem deixar perguntas também é, embaixo no vídeo que o Adailton vai, vai responder, e é, deixando aí o lembrete desses avisos que a gente fez na entrada, e fica, fica de olho porque no sábado a gente vai fazer o nosso leilão e no domingo a gente vai fazer uma aula aberta pra, pra, sobre, sobre o curso de Playmasters, para apresentar o curso de Playmasters e, é, e lembra de curtir e assinar o canal, compartilhar com quem você acha que esse conteúdo tem um valor é, um forte abraço para vocês então, muito obrigado mais uma vez, Rodrigo, muito obrigado o Instituto A Jogada, é, a você que assistiu esse vídeo, é, qualquer dúvida, a gente vai ter o maior prazer em estar respondendo aí para você, qualquer orientação no contexto de atendimento. É, e a mensagem que eu digo para ti é que, Entendemos que a nossa, a, as nossas experiências são formadas da, das oportunidades que nós enxergamos. Então, as oportunidades que nós não enxergamos hoje, elas são, elas são conhecimentos que deixamos passar. Então, a experiência sobre atendimento, a experiência sobre gamificação, a experiência que a gente vem trazendo, é a partir das oportunidades que a gente enxerga e o... O Instituto A Jogada está muito aberto para várias oportunidades e vários outros estão muito abertos para oportunidades. E o que eu digo para você como como atendente, como empresário, como empreendedor, é que se abra para esse mundo amplo, para essa gama de informações e oportunidades que estão vindo aí. O coronavírus ele veio, ele veio disfarçado de crise, só que crise... É, nos caracteres japoneses, eles podem ser crise ou oportunidade. Eles podem ser perigo ou oportunidade. Então, vai depender da gente essa interpretação. Muito obrigado ao Rodrigo. Foi um prazer estar à disposição aí. Muito obrigado ao canal, a toda a equipe de apoio, a recepção sensacional, fora de série, um exemplo de atendimento hum. <risos> e vale. agradecido. Qualquer coisa que pudermos contribuir, estamos aí.